Então, pessoal, na aula passada a gente estava falando sobre algumas propriedades das matrizes e eu vou continuar mais um pouco para a gente, pelo menos, ter descrito as principais propriedades que a gente vai usar ao longo do curso. É, essas propriedades sendo colocadas dessa forma parece um monte de de coisas desconectadas, né? mas na verdade elas formam um grande, uma grande estrutura algébrica né? que dão suporte para tantas aplicações da álgebra linear né? que na maioria dos casos a gente pode expressar como álgebra matricial, né? o que facilita muito uh, o trabalho com as matrizes. Né? Então, uh, continuando, né? vamos falar da inversa. Né? Quando a gente tem nos escalares né? A gente tem Então, o que digamos que a gente quer saber quem é o A, né, ou quem é o B, o que a gente faz? A gente multiplica a equação. Né? E como são escalares que comutam por definição, a gente tem isso. Então, é, que, é, que é uma, uma operação uh, que a gente faz sem nem pensar no que está acontecendo. Aqui a gente precisa que, que A seja diferente de zero, no caso, né para que, que essa relação se estabeleça. A mesma coisa acontece com as matrizes. Né? Eu vou explicitamente designar as matrizes com dois tios para ficar claro no contexto do que eu estou falando, né? Então eu poderia multiplicar, então agora, como as matrizes de geral não comutam, eu preciso dizer se eu estou multiplicando à direita ou à esquerda, né? Então eu vou multiplicando à direita pela inversa, né? Então eu fico Então, é, essa, a partir daqui a gente pode definir a inversa como sendo aquela matriz que multiplicada pela matriz original é, resulta na matriz de identidade. De maneira que agora a gente possa escrever essa relação. Né? Supondo que exista a inversa Ou, ou ainda que o determinante De, de B não seja zero né? Para a gente fazer isso né? Então é, Daqui a gente tira a definição da inversa né? Por analogia Com o inverso dos escalares né? Tá? Existem vários métodos para obter as inversas, né? eu acho que vocês já devem ter visto, eu não vou revisar eles aqui. Né? A ordem de uma matriz tá? é quantos vetores linearmente independentes ela contém. Tá? A gente costuma ou a gente pode enxergar uma matriz de uma certa dimensão né? como um conjunto de vetores coluna, em que um vetor abrange cada uma das colunas. Tá? Ou também a gente pode ler uma matriz como um conjunto de outros vetores, né, linha. Tá. Então, quantos desses vetores que são linearmente independentes vão dizer a ordem da matriz, que é, é o, a dimensão do espaço, que, a, que essa submatriz abrange, né? Bom, uma matriz diagonal é aquela que só tem termos na diagonal. Tá? Bom, eu botei INN, pode ser NM, não precisa ser... não precisa ser quadrada, é, não precisa ser quadrada, tá? Mas só a diagonal principal é que tem é que tem termos não nulos, né? É mais usual que ela seja quadrada, porque daí ela fica com duas matrizes triangulares, duas regiões triangulares cheias de zeros, né? Mas enfim, o determinante dessa matriz, então, é simplesmente a multiplicação de todos os elementos da diagonal, né? E a matriz inversa também é uma matriz diagonal, cujos elementos é o inverso dos elementos da diagonal da matriz original. Tá? E se duas matrizes são diagonais, elas comutam. porque não vai ter um dos termos cruzados então essa multiplicação vai acabar sendo equivalente num sentido ou no outro tá? bom as matrizes triangulares é aquela em que só um dos, dos triângulos, pensando na disposição da matriz, né? é não nulo. Todo o resto. Então, ela tem só um triângulo. tá? Nesse caso, é chamada de triangular inferior. Né? E o determinante, da mesma forma que a matriz triangular é só o produto dos elementos da diagonal principal. Tá? Uma matriz simétrica é aquela igual a sua transposta. Tá? E aquela igual a menos a sua transposta é chamada antissimétrica. Tá? Ou seja, os elementos da, do, do triângulo superior são iguais aos do triângulo inferior. Na antissimétrica, ele só tem o sinal invertido. Tá? Notem que a gente sempre pode decompor uma matriz em termos da sua parte simétrica e da parte antissimétrica. Eu vou colocar aqui e depois vou mostrar para vocês como isso se verifica. Então, a minha matriz original pode ser escrita como uma parte simétrica mais uma parte antissimétrica. É, então, verificando essa identidade aqui, no lugar da simétrica, eu boto isso, no lugar da antissimétrica, eu boto isso, né? Então, esse meio de A transposta com esse meio de A transposta corta, porque aqui tem o negativo, eu fico meio de A mais meio de A que dá A. Então, efetivamente, isso é exatamente igual, né? dadas essas definições, igual a matriz original, tá? Rapidamente, falando de uma aplicação, às vezes, em processamento de imagem, a gente precisa de uma imagem simetrizada. O que é uma imagem simetrizada? Que tem simetria de rotação, por exemplo, né? Então, eu vou falar da aplicação que a gente usa, eu tenho uma galáxia, tá? E eu quero medir eh, certas propriedades nessa imagem, então eu gostaria de ter ela simetrizada, que cada ponto aqui tivesse um equivalente do outro lado, né? Que ela pudesse ser refletida frente à diagonal e, e permanecesse idêntica, né? Então, o que a gente faz, a gente constrói uma imagem simetrizada. Né? faz a transposta, né? soma com a original, divide por 2 Então tudo que tem de um lado vai acabar sendo repetido do outro. Da mesma forma, uma das coisas que a gente gostaria de fazer é medir as assimetrias dessa imagem. Quais são as coisas que tem de um lado que não tem do outro? Ou não precisa ser de um lado e outro, pode ser com qualquer com qualquer ordem de simetria, né? Então a gente também constrói uma matriz com a, com a parte assimétrica da galáxia. Quer dizer, da imagem da galáxia. Gira a imagem, subtrai da original. Nota que se a, a, a imagem transposta fosse idêntica à original, quer dizer, se a matriz. Aonde que eu tinha colocado. Bom, se a matriz é simétrica, a transposta vai ser igual à original. E a, e a imagem assimétrica vai ser toda zero. Então isso te dá uma medida de quão simétrica ou assimétrica é a imagem original que tu tá trabalhando, tá? Tem muitas das aplicações que a gente está discutindo aqui, se usam em processamento de imagens ou processamento de dados em geral, né? tá? Então, continuando, né? Uma matriz é ortogonal. Se é transposta... É igual à inversa. Por que, que, que ela se chama ortogonal? Vamos tentar entender. Se Ela, ela se chama... Orto... Bom, o que eu estou dizendo aqui é que se eu multiplico ela pela transposta, né? é a mesma coisa que multiplicar ela pela inversa, porque elas são idênticas, e eu vou obter a identidade. Né? Por que, que eu vou obter a identidade, o que significa isso e por que, que o nome é ortogonal? Porque significa que todos os vetores que constituem a matriz são ortogonais entre si. Né? Porque quando eu faço a transposta e multiplico pela matriz original, eu estou fazendo o produto entre todos os vetores. E, então eu estou com os vetores assim, pego faço a transposta, e multiplico elas, então eu estou multiplicando todos os vetores por todos os vetores, e o que que eu acabo quando, qual é o resultado disso? É uma matriz diagonal, ou seja, só quando o vetor, quando eu faço o produto do vetor com ele mesmo, nesse caso o produto escalar, né, que eu vou obter uma coisa diferente de zero, todas as vezes que eu tenho produtos cruzados, que são os termos fora da diagonal, eu obtenho zero, então significa que todos os vetores que compõem a matriz, são ortogonais. Essa é uma maneira da gente é, determinar se, se um certo conjunto de vetores é ortogonal ou é, ou é linearmente independente. Monta eles numa matriz. Tá? Calcula. Vê se é uma matriz ortogonal. Calcula o produto dela com a transposta. Se der uma matriz diagonal, a matriz de identidades, os vetores são todos Li. Tá? É. Então, bom, prosseguindo, o que a gente chama de matriz hermitiana ou anti-hermitiana, são dois tipos, né? Aquela matriz, a hermitiana, cuja matriz complexa conjugada e transposta é igual à original. Né? É, lembrem, então essa aqui é de hermitiana. Lembrem que o, o operador hermitiano é idêntico ao complexo conjugado e o transposto. Então, isso aqui está te dizendo duas coisas. Se tu faz o complexo conjugado e é igual à matriz original, e se, além disso, tu faz a transposta e fica igual à matriz original, quer dizer, se tu faz a transposta e o complexo conjugado e continua igual à matriz original, significa que ela é uma matriz de componentes reais e simétrica. Tá? E a anti-hermitiana É quando o operador hermitiano da matriz Resulta em menos a matriz original tá? Da mesma forma, de forma análoga A matriz simétrica Essa aqui também Eu também posso decompor uma matriz na parte hermitiana dela e na parte anti-hermitiana É quase idêntica da da matriz simétrica, né? Eu vou somar tudo isso. Então isso significa que a matriz original pode ser escrita assim. Mas assim, né? Eu vou somar tudo isso com tudo isso. Essa esse é, termo vai cancelar com esse, vai ficar meio desse mais meio desse que vai dar a matriz original, tá? Essas matrizes vão como vocês já devem ter antecipado vão ser muito importantes na mecânica quântica, né? Porque os operadores, podem, em geral, podem ser escritos é, como matrizes hermitianas, ou operadores hermitianos, né? Quando quando a noção de matriz não se aplica mais, né? Quer dizer, a gente tem um espaço da, de dimensão infinita, né? É interessante é, porque a gente está aqui falando de todos os, os operadores matriciais, quer dizer, isso supõe que muitos dos espaços em que a gente vai trabalhar tem dimensão finita, né? porque uma matriz está associada a um espaço que tem a dimensão da matriz ou, ou tem a dimensão da ordem da matriz. Né? Mas, mas todas as ideias que a gente vai desenvolver aqui, mais adiante a gente vai extrapolar essas ideias para um espaço de dimensão infinita. Quer dizer, a gente não pode mais representar as coisas numa matriz, mas a gente consegue, com, com certa adaptação, continuar tendo as ideias de ortogonalidade, independência linear e assim por diante, né? Então a gente consegue montar um espaço de dimensão infinita, mas que a gente consegue estabelecer as mesmas propriedades de um espaço vetorial uh, convencional, finito, digamos assim. né? Isso é, é um espaço de Hilbert, esse que eu estou falando. né? esse espaço de Hilbert é muito importante porque várias das coisas que a gente vai discutir fazem mais sentido se a gente trabalha com a noção desse espaço de Hilbert, um espaço de dimensão infinita mas que pode ter a noção de base e assim por diante né? é interessante que essas definições foram ficando mais claras quando a maioria das, das aplicações que a gente vai discutir já estavam estabelecidas por exemplo a, a Análise de Fourier, já era conhecida e usada há muito tempo, quando o espaço de Hilbert deu uma, uma, um suporte mais claro para as ideias que eram desenvolvidas, que começaram a ser desenvolvidas de maneira uh, meio empírica ou, ou a partir da equação de calor, que era onde o Fourier trabalhava, né? E como ele desenvolveu a ideia das, das séries de Fourier. Mas a gente vai vendo isso ao longo do, do curso, né? Bom, a matriz unitária, né? É aquela cuja ermitiana é igual à inversa. Tá? Então, uh, se a matriz é real, nota que então transposta, né, que é o, o efeito do operador hermitiano, vai ser igual à inversa. Né? Então a matriz unitária para vetores complexos né, é como se fosse a matriz ortogonal para os elementos reais. Né? Tá? Só para vocês fazerem a analogia. E a matriz normal e é aquela que comuta com a tá então comuta com sua Hermitiana. tá bom vocês vendo esse monte de propriedades assim é, dessa forma parece que elas não têm muito sentido, né? Tá, mas e eu com isso que a matriz é, comuta com a sua hermitiana e assim por diante, né? É claro que, que eu colocando dessa forma não tem sentido mesmo, né? Mas essas definições surgiram porque essas matrizes que têm essas propriedades ao longo do, do tempo e das aplicações foram se revelando como matrizes importantes, com propriedades importantes, né? Então, é, por isso que eu estou colocando todas essas definições em cima das quais a gente vai trabalhar daqui em diante, né? Mas é, é meio árido, digamos assim, colocar todas as definições e depois começar a trabalhar em cima, né? O ideal é que essas coisas fossem surgindo da maneira que elas fossem fossem necessárias. Mas como eu também imagino que isso é de certa forma uma revisão para vocês, eu optei por colocar várias listar várias das propriedades para a gente agora poder trabalhar. É, com esse tema de maneira mais, é, mais tranquila. Né? O próximo assunto que a gente vai trabalhar, então, é os autovetores e autovalores. Eu vou deixar uma aula separada só para eles, tá? porque a gente vai tentar desenvolver as propriedades algébricas de maneira bem, bem detalhada para que vocês entendam e, ao mesmo tempo, saibam como reproduzir é, os passos para chegar às conclusões que a gente vai discutir. Tá? Então a gente continua assim